Olá, buenos dias, me chamo é Felipe, é, perdona por ele espanhol, vou falar em português, creio que todos podem me compreender. Eu sou engenheiro de aquicultura, trabalho como especialista no IABS, sou responsável técnico pelo projeto Ostras Depuradas de Alagoas. É, o IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, é, nós somos uma instituição do terceiro setor que busca promover o desenvolvimento local e a redução das desigualdades sociais. Fazemos a gestão de uma depuradora de ostras no Nordeste do Brasil. A região é a mais desigual do nosso país. O projeto é realizado em Alagoas, o estado com o pior índice de desenvolvimento humano do Brasil. O projeto Ostras Depuradas tem uma base comunitária e gera renda para cerca de 80 famílias a partir de do atendimento dessas cinco comunidades. O projeto é um claro exemplo da inserção socioprodutiva e, através da inovação, proporciona a inclusão participativa da comunidade, melhorando a condição de vida das populações de ostricultores. A depuradora e o cultivo proporcionam uma melhora sustentável na cadeia produtiva da ostra. Garantimos, através do cultivo e da depuração, a segurança higiênico-sanitária do nosso produto, é, fazendo com que ele possa ser comercializado nos melhores restaurantes do estado. A estação de beneficiamento de Moluscos Bivalvos de Coruripe tem a capacidade de depurar 6 mil ostras por dia. E no ano de 2019, a gente conseguiu movimentar de uma ponta a outra da cadeia produtiva uma, quase 60 mil ostras. A unidade foi construída no âmbito do projeto de cooperação entre a Agência Espanhola de Cooperação Internacional, a ICID, o governo do estado de Alagoas e entre outros parceiros, além do IABS. O projeto está diretamente alinhado com os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 8, 9, 10, 11 e 17 com a inclusão da comunidade no mercado econômico através de um cultivo sustentável. Buscamos também contribuir com a proteção dos oceanos, as zonas úmidas e tudo que podemos colaborar para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no Brasil. Queria agradecer a todos, é, muitas graças por uma oportunidade. E espero vê-los. Até logo.